Lembra do agachamento que nós fazíamos sem peso, sem nada Que colocava a mão aqui, aí descia, subia Extensão de quadril, nós fazíamos isso aqui direto Hoje vai ser com peso, então vai ser com a barra Vai pegar a barra Vamos lá, com a barra, todo mundo Pegou a barra, a época do joelho, tranquilo Ó, Colocou a barra atrás das costas Manteve a barra atrás das costas, subiu, projetou à frente, desceu, subiu, projetou à frente e desceu. Não joga o joelho assim, rapaz. Vambora, 3, 2, todo mundo embaixo, vambora, 3, 2, 1, 2, isso, 3, projeta bem à frente, 4, 5. Seis, sete, oito, nove, dez, vai, isso, mais rápido um pouco, isso, isso, isso. tá bom, tá bom, tá do joelho, eu sei, vamos embora. Isso. Quatro. quatro Cinquenta, hein? Seis, Bora. Seis, Desce. Seis, isso. Quatro. Isso. Nove, isso. Nove, isso. Nove, isso. Nove, isso. Nove, isso. Vambora. Nove. Não, não senta. Não desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe. Isso bora, Seis, sete, oito, nove, nove, nove. coloca a barra à frente. Vamos fazer um abdominal um pouco diferente. <risos> Ah, tranquilo, ó. Vai segurar a barra aqui à frente. Vai fazer só esse daqui, tá? E volta. Não precisa descer. Não precisa ir lá na frente. Não precisa ninguém ir lá na frente. Só um pouquinho. Vai o máximo que conseguir. Tá ok? Um, vamos embora. Um, volta. Dois, volta. Três, contrai o abdômen para voltar. 4 Isso embora minha amiga 5 Não precisa esticar muito não Só um pouquinho de movimento já tá bom Isso Perfeito 8 Bora 9 Isso 10 embora 11 Bora 12 Força 13 14 15 Bora 16 17 18 Só 20 Vai, vai, vai 19 E a última 20 Vamos embora, todo mundo, na 20 Vai, 20 Isso 20 Caraca, hein? Ô, oh, perna! Lembra que nós ficamos fazendo só esse movimento aqui, sem peso? Hoje vai ser com peso. Vai pegar a barra. Pegou a barra. Fez a extensão do braço. Assim. Tirou só um pouco as costas e volta. Tirou um pouco as costas e volta. Só esse movimento. Vamos lá. Três. Deita todo mundo. Deitou. 30 vezes, hein? Vamos lá. Então não vai cair, não. Pode, ficar, pode deixar para amarrar depois. Três, 2. um. Vai. Um, sobe. Isso. Braço esticado. Dois, três. Braço esticado. 4. cinco, seis. Braço esticado. Fica com o braço esticado. Sete, oito, 9 10, tá não 11, bora, isso 12 13 14 15 16 17 18 19, desce tudo 20 21 eu hein? 22, para de falar e vamos embora, 23, 24, 25, 26, 27, vamos embora, força, 28, 29, 30, isso, descansa, deixa vocês descansar um pouquinho, larga a barra e descansa um pouquinho.